Quantas vezes, Senhor, eu ouvi Sua voz me chamar. Era vento, era sol, era chuva. Estava em todo lugar. Mas meu coração agitado não sabia ti. Guardado Presente de Deus Pai Para uma vida plena Eterna A minha alma Receber Toma, ó Senhor Porque é teu Este corpo, meu Deus eu te ofereço Porque me ofereceste no amor Corpo e sangue, Senhor Eu te agradeço Toma, ó Senhor, porque é teu Este corpo, meu Deus Eu te ofereço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 Pescador, eu te farei, te seguirei de todo o meu coração. Hoje não há. Te seguirei De todo o meu coração Hoje já não há menor razão Para me te dizer